Amigos ligados do sexto round, está no ar a edição de número 365 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos do UFC 284, que rolou em puff na Boa. Austrália. Meus amigos, que luta, que polêmicas, bombas. É, o card também foi mais legal do que imaginávamos e para... Falar disso tudo, temos o time caseiro aqui completo. Começando com ele, o neném do Sheik, o nosso árabe direto do Bahrein, Lucas Carrano, que é, é, não abandona o sexto round, né? É um cara fiel a esse humilde canal no YouTube que acabou de se lascar num trânsito, né Carrano, como vai? Fala Renato, André amigos do sexto round, porra bicho vou te falar uma coisa, eu não abandono o sexto round, é, mas hoje foi na raça, porque eu tava contando pra vocês aqui antes da gente entrar um trechinho que normalmente eu faço em 15 minutos hoje fiz pela manhã pra ir pro trabalho 10, 15 minutos, dependendo de como é que tiver é o trânsito Passei quase duas horas pra voltar de lá parece que teve um acidente, o negócio aí muito louco, e aí cheguei já correndo aqui já vim esbaforido direto do do, do, do estacionamento aqui do prédio, direto pro podcast. Então, se eu tiver meio confuso aí, falando coisas é, aleatórias, eu tô normal, porque eu sou assim mesmo, né? Vocês tão sabendo. É, foi trânsito mesmo ou foi araísta com o Carranos Carrano? Você já encontrou o Jalim? Como é que tá a relação? <risos> ah. Não, não encontrei, não. não. Fala isso, é? <risos> Ó a jade do, do clone. Não, não foi hora extra, não. Porra, eu, eu, eu, se tem uma coisa que eu não tô fazendo esses dias, é hora essa. Cheio de coisa pra arrumar em casa, irmão. Deu, deu a hora lá, a caneta caiu, eu tô metendo o pé. Porra, esse bico, esse bico, de, esse bico que ele tá fazendo de odalisca aí, tá, tá brabo, hein, Renato? É, ficou rico, né, do dia pra noite, né, André? É um mínimo estranho, gente, né? O Você viu o apartamento dele, André? Pô, eu vi, eu vi, claro que eu vi o tour virtual ali que ele fez com a gente, maravilhoso, pô. Um Isso apartamento 5 é um 200, 200 metros quadrados. Quadrados, cara. Oh, é impressionante. E, André, e, e ele também, que já se apresentou aqui, o 01 entre os profissionais de MMA do Brasil, o nosso grande galã de Niterói. Como vai, querido? Vivendo na ponte aérea, sem lenço e sem documento. Pois é, cara. E aí, galera, boa de luta, beleza? Tranquilo? Por enquanto, sim, meu, meu próximo fim de semana será o último fim de semana de Ponte Aérea, pois na semana seguinte, dia 23, depois do Carnaval, é, sai a mudança aqui de casa, aqui de Niterói, rumo a São Paulo. Vamos todos juntos, né? A Família toda, gangue reunida, papagaio, periquito, cachorro, sogra, vai todo mundo pendurado no cabelo de mudança. meu Deus. E a gente vai para para Sampa de vez, né? Mas, já ainda achou assim, apartamentos? Já. Chama lá, chama uma, uma casinha humilde lá para gente... É, aí, Carrano. Humilde, casinha? Ali, é, do trabalho do trabalho ali. Pô, só acredita é. nessa aí quem nasceu ontem, né? Pô, ele deve ter comprado 30% do condomínio de Alphaville, pô. É, como é bom ter pode... amigos ricos, hein? Oh, conto é. com vocês se eu ficar quebrado um dia, se tomar mais um strike, por favor, me absorvam. Anderson Silva, você absolutamente sube! Bom, começando aqui, oh, meu querido André, a gente vai falar sobre a luta principal um pouco mais à frente. Mas assim, o que o público ficou muito claro é que você estava torcendo muito o Jim Marchev, né? <risos> Cara, tu é um filho a vitória rapaz. do russo, né? Por, por quê, André? <risos> tu é um. Tu é um sacana, seu moleque. Isso aí, pra ficar claro, que eu tava conversando em off com o Renato, que uns, uns três ou quatro, uns dois ou três aqui no, no, na minha rede social, falou, pô, você tava torcendo pra caramba pro Russo. Eu tava falando pro Renato aqui, Carrando. É, falei, pô, ma mal sabem eles que, no fundo, eu tava torcendo pro Alexander Volkanovski que se tornar duplo campeão. A verdade... Pô, mas eles já... acharam que você tava torcendo pro... É, pro dois caras no, cara no, no meu no Instagram lá do... No meu Instagram, no Instagram do UFC, eu nem sei, cara. Falaram que eu tava torcendo, que a gente tava torcendo pro Russo. O que aconteceu foi o seguinte, eu vi vitória do Mahashev, três rounds a dois, o Volkanovski brilhante, mas, gente, o nível de grappling que o Islam Mahashev apresentou na noite de sábado, eu nunca tinha visto ele apresentar. Falavam assim, ah, o Mahashev é mais técnico que o Habib e tal, papapá. Sábado ele provou isso, cara. Um, um Volkanovski afiadíssimo no wrestling, deu trabalho pra ele, mas ele fazia as posições, cara. É porque eu não fico falando no ar também, é a posição de wrestling e tudo, porque acho que nem cabe, até confunde um pouco as pessoas, né? É mais ali o double leg, single leg, né? E pum. Mas, pô, ele fazendo umas defesas com aquele ganchinho Weezer ali com o braço, entrando de high crotch, metendo o um ganchinho ali por dentro, pô, fazendo uma, uns movimentos, cara. High crotch que... é a famosa virilha alta, né, Carran? Pô, eu ia alta. falar isso agora. Eu ia falar Mas isso é. agora. Falar assim, pô, dependendo da hora da noite aí que você procurar <risos> high crotch no Google, dá problema, né? Não pode não. É, pois é, se tiver o safe search desativado ali, baboa, né? Mas dá problema. É, já mais des desativa em seu Safe Search. É, pois é. Mas ele fez algumas movimentações ali que, para quem tá um pouco mais conectado com luta agarrada, coisas assim, do estado da arte mesmo, coisa de gente que entende do traçado, assim, profundamente. O Minotauro ficou impressionado. Olhar pro lado, o Minotauro tava de boca aberta com a mão, assim, na frente, assim, tipo, meu irmão, olha a transição desse cara, um negócio impressionante, cara. Mas isso só valorizou a performance. Do Volca, bicho, e porra, meu irmão. Aí falaram é, assim, mexe. ah, o Mahashev foi para as costas e não pegou. Não pegou porque o que não deixou. só Simples assim, defendeu tudo. E no Insinalizável, gás... cara, hein? Que, que cara, loucura. Cara, que bizarro. Ainda meteu um knockdown no final do quinto round e eu te falo, hein? O Volca mostrou que estava com gás melhor se tivesse mais um pouco ou se aquele knockdown tivesse entrado no início do quinto round, meu irmão. Podia dar ruim ali pro Mahashev, tinha grande chance de dar, hein? E, cara, não, a, mas, mostrou, a, ele, o André, mas mostrou que o cara sangra, né? Se sangra, não, pode, ser, podemos matá-lo, né? Já dizia entra... o Schwarzenegger e O Predador, né? É, é, é. Okay. se não entra, não entra dentro do octógono, né? Que se eu tivesse quatro rodas, eu era um Fiat Uno, mas a, a luta, ela é julgada da forma que é, seria um a round, Fiat também... Uno, não, Carrano. O Fiat Uno tá mais pra, pra, pra mim, né? Você seria, Pô, uma, seria uma um doblô. Uma Kombi. <risos> um é <que>, O doblão <risos> é um carro queixudo, né? Inclusive, ele tem um é, CPT de um queixo. É realmente faz sentido. Uma vez eu vi o um adesivo no, numa doblô escrito assim: pediu uma UNO, Deus doblô. na pô, parabéns. Cebolinha <risos> colocou, o adesivo. O... Mas assim, não existe sim, né? A luta é julgada do jeito que é. Eu também acho que o, que o Marrachel viu três rounds, mas um negócio meio até ficou muito claro. Se fosse, por exemplo, como era no Pride, que era julgada a luta inteira, ou no One Championship, que também julga assim, né? Não é round a round, esse 10 a 9 a cada um dos rounds, depois você soma os placares. Se fosse a luta inteira, era provável como que o Vocanós tivesse vencido, né? É. Se a pontuação fosse diferente, no, assim, a, até se, se você se a gente parar pra pensar, se, o, o, de novo, a gente vive a ditadura do 10 a 9, pontuação que veio do boxing, blá, blá, blá. Se a gente tivesse uma coisa mais fluida e mais precisa, tipo, por decimal e tal, não dá para a gente julgar o quinto round como qualquer um dos outros. E se você bota uma vantagem pequena acima para Volkanovski no último round, você já dá um empate, sacou? É. Então, assim, só que, é, de novo, é a forma como a gente gostaria que fosse julgado ou é a forma como é julgado? a forma que... Como é julgado, aquilo ali foi um é, 10 a não 9. Foi, né? É o é. jeito que foi. Agora, eu não, não vou voltar para outras lutas, porque senão seria um anticlímax bizarro. Vamos, vamos começar pela principal hoje, então. Carrano, aqui no Brasil virou um ultraje que o pessoal achando que o Volkanovski ganhou. Eu marquei vitória do Mahashev. Eu queria saber o que, que você pontuou e se nesse ultraje tem um pouquinho... Porra, atuação gigante do, do Volcanove, que tirou onda, se tivesse mais um round ele ganhava. É, Pô, brabo, quero rever revanche, etc. Mas, naquele, naquele recorte ali, eu achei que o Islã venceu. Primeiro, qual é a sua pontuação? E segundo, existe um pensamento desejoso da gente querer que a Zebra ganhe, que o Charles seja vingado que o Mahashev se lasque também, no subconsciente? Cara, eu acho que tem, sim, eu vou ter, eu vou responder, depois eu justifico essa resposta, mas eu acho que tem isso sim, e eu marquei 48, 47 pro, pro Islam Mahashev, três rounds a 2, é, pra mim foram dois rounds claros, o primeiro e o quinto foram os mais claros, um, o round 1 claramente pro, pro Islam, round 2, clara, é, o round desculpa, round 5 claramente pro, pro Volkanovski, aí a gente teve o round 2, é, e o 3, o 4 foi claramente pro, claramente assim, mas mais apertado pro Mahashev, o 3, bem claro pra mim, pro pro, pro Volkanovski, e o dois é que foi o grande fiel da balança, que o Volka deu uma vacilada, acabou levando uns golpes ali a mais do que precisava, e os juízes marcaram dobrou, todos... Foi que, ele dobrou, foi que ele dobrou o joelho? Que ele tomou um flash? Não, não. esse foi o primeiro, esse foi o primeiro. Foi o primeiro pra mim claro. foi muito claro pro, pro Mahashev também. O segundo foi mais apertado ainda do que o primeiro, mas o, o Volka deu uma bobeadinha na trocação ali, o Islândia deu uma crescida, avançou, era quem tava... O Volker, foi o primeiro round que o Marachev começou a andar mais pra frente, porque até então era mais o Volkanovski tava caçando ele. Eu achei, cara, que o segundo round ia ser o fiel da balança, aí e, e eu, eu, eu particularmente marquei para o Mahashev O que aconteceu foi, todos os juízes marcaram o segundo round Para o Mahashev, ou seja 48, 47, mas teve um Que marcou o terceiro também Aí eu acho fácil, entendeu? É, é, não mudou o um, resultado quatro final, um, é, mas 4x1 é, é, um, Não barra, foi 4x1 um. é, Mas assim, não mudou o resultado final, decisão unânime Beleza, sem problema nenhum Passando para a parte que você perguntou aí sobre é, Como é que ficou a repercussão né Esse detalhe eu acompanhei Não foi só é, no Brasil também Eu tenho assim, sigo muito perfil de muito do mundo e tal, e muita gente é, usando, e assim, aí cai também aquela, né, muita gente reclamando e muita gente reclamando da reclamação, você tem esses dois é, casos, e aí eu vi muita gente falando assim, ah, pô, agora qualquer coisa também é roubo, e de fato, eu não acho que, pô, assalto, roubaram, vou... Não ah, foi. Não, é um, para, para. Você um precisa. resultado extremamente. Não, não. Além de eu achar que foi o resultado correto, roubo, foi Quem fala bacana. que foi roubo, não. Desculpa, tá? Quem tá ouvindo e acha isso, mas na minha opinião, é. quem fala que foi roubo não. Você entende. é burro. André, desculpa ou é. você é burro, né? É isso que você queria é. falar, André. Porra, cara. Ó, sabe o que eu vi gente falando assim? Ah, foi pras costas. Quando pega as costas, tem que tirar das costas, porque a luta fica chata aí. Porra, gente. Pelo amor de é, Deus. Ele não. É, tu... não entende de luta. Ah, Me desculpa. E não teve não gente que deu o round. Do, da... Esse das costas foi o quarto, né? Deu o round pro Volcanótico porque tava socando para trás. Né? o cara é. É quase e aí muita gente finalizar justificou. no pescoço e ele soquinha para trás é. ganhou aí é torcida não. né aí e aí, torcida. aí muita gente justificou um erro com o outro que é aquela coisa é difícil né a gente manter a cabeça fria nessas horas mas um erro não justificou o outro na luta da Tayla Santos com a Valentina Tchavchenko teve um round que a Valentina ganhou em que a Tayla tava nas costas dela e os juízes pontuários justificaram depois o pessoal falando ah mas é porque a Tayla não foi efetiva e ela tava nas costas e a Valentina ficou dando soquinho pra trás então, é, é, é, e aí muita gente usou isso pra justificar ah mas se fez assim mas é, a, a, esse raciocínio, ele é falho Por quê? Porque ele tenta consertar um erro Com outro erro, e não é, não é adianta isso. errar duas. Não é porque errou uma vez, que agora criou um Abriu-se então aí uma jurisprudência Do erro, e vamos errar todos os erros iguais Pra ficar, fazendo fazer a eterna compensação Tem que fazer certo, e naquela luta foi errado Não deveria, é, foi, um, foi uma, uma decisão Bastante equivocada, um round muito polêmico não, E, e dessa vez fizeram a coisa isso, certa Isso fez com que a Taylor não fosse campeã do mundo Sim, é, custou bastante é, a Tyla. E aí não adianta repetir a agora é, Repetir o erro agora, o Volca. O o Volca tava é, ele não teve poção de dom, domínio hora nenhuma e, cara, e aí é uma questão também de compreensão de regra. O é, Mahashev, de, de maneira inteligente, ele, por mais que controlasse, usou esse round também para poder recuperar um pouco o fôlego, etc. e tal, ele era ativo o suficiente, e aí agora é a hora que vocês entram e falam assim, tu curte um ativo, Carrano? Mas ele era Carrano, ativo o suficiente. Eu, eu sou uma pessoa mais madura, não sei se você percebeu. A não. paternidade mais... te mudou? É claro, é, mudou não tô mais essas piadas <risos> rasteiras e baixas. Mas é, é, ele, ele conseguiu manter suficiente para que o Mark Goddard não fosse lá interferir. Porque, de fato, se ele tá só mochilar também não tá fazendo nada, zero, zero, zero, zero, o juiz tem prerrogativa para, se julgar assim necessário, isso é importante, fica a critério do juiz, ir lá e colocar a luta em pé de novo. Mas o Mahashev conhece a regra, sabe? Ao contrário do, do Pioterian, que dá ajoelhada na cara dos outros agachados, ele foi e manteve um nível de atividade mínimo ali, pelo menos, para poder tentar criar espaço primeiro para finalizar, e se não rolar, pelo menos, para que não fosse levantado. É, isso também é indiscutível. Acho que se você assistir de novo com calma e reparar bem nesses detalhes, dá para ver claramente isso. E aí eu acho que cai um pouco nessa coisa, né? Tem a, a raiva por conta do Islão ter do Charles tem a torcida pelo, pelo Azarão, o Volcanoves, que tava com uma torcida muito grande, Estados Unidos, aqui, tá, tá. para todo lado. Todo mundo torcendo muito pro. Para ele, tirando os russos e os muçulmanos, estava todo mundo praticamente assim. Todo mundo é, é gente demais, né? Ter, ter terminado o melhor e tal. Ô, André, a gente... Acho que os três aqui pontuaram 3x2 pro o Mahashev. Só que eu disse na minha resenha pós-luta. É, Para mim, ficou vitória do russo. Beleza. Mas ficou inconclusivo quem é o melhor lutador. Se eles pra lutarem mim... de novo, o, o Mahashev com certeza vai ganhar, não sei. Então não assim, eu fico, ficou com uma cara de que eles vão se encontrar de novo e a gente... Você não gostaria de ver essa revanche? Eu, com certeza, gostaria muito de ver essa luta novamente, mas não como próximo compromisso dos dois, ponto. Eu acho que eles vão se desenvolver, cada um na sua categoria, em algum momento. Tomara que eles se encontrem, porque existe a possibilidade do Mahashev subir para o 77, segundo ele mesmo falou. Mas caso isso não aconteça, ou caso aconteça e ele volte, enfim, eu espero que essa luta aconteça de novo. Espero qualquer resultado numa próxima oportunidade, porque é, foi muito equilíbrio. Já não vai ser a mesma coisa, porque já se conhecem, já se tocaram. E o Volcanóvski e... teve. E, se e não? E como, se, e, como, e como se tocaram? <risos> e o Volkanovski disse que teve momentos ali que ele não achou, ele falou: ah, não achei ele tão forte, porque o Volk é um cara muito forte, então não teve aquela coisa que a gente já imaginava, né? Não teve muita diferença de força ali. Eu acho que em algum momento vão se encontrar assim, cara, mas eu acho que e eu até disse isso depois da transmissão, esportivamente foi um bom resultado, porque você abre o peso pena pro Pantera enfrentar o Volkanovski, você tem, e tem uma luta boa aí para se fazer, o Pantera ontem mostrou que tá numa prateleira de cima, o cara completo mostrou versatilidade, criatividade que ele sempre teve, e do outro lado, o Slam, o Volka conseguiu mostrar algumas brechas no Slam que os adversários, seja o Conor, batendo o Chandler no tuf, seja o Charles ou o Benio Dariush, Seja quem quer que seja Seja o Fiziev Que vai lutar com o Guedes Semana que vem Ou seja o próprio Guedes Enfim O próximo desafiante ao é o Cinturão Peso Leve Vai poder, vai estudar essa luta E vai poder dissecar o jogo do Islã Porque ele fez 25 minutos Com um cara que fez ele sangrar Fez ele suar Fez ele perder o gás E mostrou que existe um caminho Agora Eu sou da opinião contrária De que o Mahashev Não se torna o primeiro O número um do mundo Por uma questão muito simples O Volkanovski Colocou em jogo a primeira posição no ranking peso por peso. O Mahashev colocou em jogo o seu cinturão. Quem venceu a luta? Vocês me respondam. Mahashev. Foi o Mahashev, é, não Mahashev, foi? Mahashev. Então, ele Sim. manteve o cinturão e, de quebra, pegou o primeiro, primeiro lugar do Volkanovski. Eu acho que é uma coisa muito simples. Eu acho que é... Eu, eu vou é, por é esse lado. É o, é o correto. É assim, é o correto. Eu não... Sei lá, Nossa, vamos, vamos ver, né? uma Diga. coisa que o André falou, eu concordo com essa última parte, eu não, acho, não achei um raciocínio ruim não tá? acho até um raciocínio bom, mas eu acho, e aí é uma, uma polêmica opinião pessoal minha, de que talvez a melhor coisa, veja bem não é o que eu acho que vai acontecer, mas a melhor coisa pra se fazer, seria fazer essa luta de novo agora não tem o desafiante pronto no peso leve, é, o Pantera conquistou esse cinturão interino, que cai entre nós, nem ganhando também, ninguém tá nem aí, ele pode inclusive defender esse cinturão interino, se quiserem coloca ele pra defender contra alguém, até melhor pra ele se pegar o vocal nós vai perder o cinturão interino agora agora e vai ficar ruim pro México então Não vai ter não tem como valorizar vai ó o McGregor tá voltando o Ben e o Charles devem lutar mas ainda não foi oficializada a luta então a gente não sabe nem para quando sai esse desafiante a melhor coisa no sentido de, né, do, do, do melhor resultado possível pro UFC agora era fazer é, aproveitar que o hype aproveitar que tá legal e casar de novo não sei como é que vai estar tá a data Abu Dhabi deve ser só em outubro então vai demorar né que seria uma luta na casa digamos assim do slam, mas talvez assim na minha opinião a melhor alternativa pro UFC pensando no no, no geral, seria fazer de novo, imediatamente. Não deixar tá esfriar, você, não, você e tá deixar tá gerar no business. Business. É, não, e até para, acho que até para os caras também, tipo assim, aproveitar o, a próxima luta seria muito muito maior ainda. Essa já foi legal, mas uma outra luta, num, até num horário melhor, é, é, ou com mais promoção, diferentemente dessa, né, que foi é, meio que as favas, é, pode, pode funcionar melhor, assim. Talvez não seja uma, uma má ideia, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão fazer esses esse caminhos paralelos, e vou te falar um, digo mais, não sei nem se se encontra um dia, porque pode ser que nesses caminhos paralelos, aí, as coisas aconteçam e eles é, não se cruzem mais. Sabe, sabe uma ideia que eu tô aqui? Eu, eu comparei a rivalidade deles com o Valentino Tchavitinho e com a Amanda Nunes, né? Pode acabar sendo isso, né? Os dois continuam vencendo nas suas categorias, são lutadores dominantes e o encontro vira uma questão de tempo. Agora, existe uma possibilidade, o, o André citou assim, ah, mas o, o Fiziev, o McGregor, os que estão vindo aí podem explorar o que o Volcanovski deixou de, de mapa, né? Só que a gente não pode eu, eu, eu tô com isso na cabeça, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de que o Volkanovski é simplesmente a luta mais difícil possível o Islã. E que nem o Fizev, nem o Charles, nem o Dariush, nem o grego muito menos, tem jogo para parar o, o, o Mahashev, o único que de repente tem é o Volkanovski. A gente pode acabar vendo isso com o tempo. De que o bichinho ali mesmo é uma bala de canhão, bola de boliche, que, porra, é embaçado. E, de repente, aí, pô, pega o Darius, Pô, o já bota pra baixo, amassa, não sei o que lá, entendeu? E aí, não sei, cara. Eu acho que ficou inconclusivo. Continua o mistério. Não ficou claro quem é, quem é melhor. Tem, porra, muitas variáveis. O Islã acabou saiu com a cara bem marcada, cansado, morto. E o acho que ele é respirando pelo nariz, né? O bichinho... Que, não, que, que é... cara é sinistro, né? Cara, é muito sinistro. Ele saiu gigante dessa luta, gigantesco. Esse, esse Achava cara, que é... não era fã dele, agora é, né? Agora é. Eu pus ele na decisão, no meu fantasy lá, eu coloquei o, o Volkanovski na decisão unânime. Inclusive, perdi no detalhe ali. Agora, e mostrou outra coisa também, né, senhores? Que o Volkanovski tem condições de lutar com qualquer um do topo do peso leve, vencer e ser campeão do mundo na categoria de cima também, né? Pô, fácil, claro, né? fácil, fácil. Olha, que atleta, que lutador, ele tava ali a, a, muito próximo da grandeza, né, vencendo essa luta. Carrano sempre gostou de estar próximo da grandeza, né, Carrano? Você ele... parou de fazer isso? Eu, eu vou cortar na edição, não vou deixar, porque esse não é mais você, Renato, lembre-se. <risos> Perdão, Tava muito próximo Eu acho que ele não, é, o sonho Por exemplo, quando o Adesanya subiu e, e Perdeu para o ficou claro É, não, não bateu aqui é Bateu numa, numa parede e voltou né? Ah, não, não rola Agora, não é o caso do Volkanowski O Volkanowski, ele saiu da arena com aquele gostinho Porra, eu posso, hein, eu consigo, hein Se eles lutam de novo, será que O famoso Cicepuere se É, será que não vai ser tipo um Jorge Sampieri e, e Matt Hughes Que na primeira, o puta, o Jorge Sampieri não deu na segunda, foi um amasso? É, Sei é, lá, hein? É Nossa, cara. Aí, mas aí eu te pergunto, e o Mahashev no, Na de cima, no meio médio? Embaça, Tem hein? Jogo? Embaça, hein? Embaça? Pegar o... Embaça, hein? Pegar um Usman 15 quilos mais pesado? Complica, hein? Complica pro Mahashev? Acho que complica, hein? Acho que hoje... É. De novo, a gente, eu não sei, a minha dúvida é essa, André, essa é a minha grande dúvida. Será que embaça porque um peso pena pôde levar ele até o limite ou esse peso pena é a pior luta que existe pra ele? Yeah. É, mas, mas tem um detalhe também, é, do pena pro leve são 4kg, né? Do leve pro meio médio são 7, né? Então são os caras são, são bestas nos no 77 77kg, né? É, eu, é, cara, eu é, falo é isso, uma, né, cara? Que a, são caras primeira... muito mais pesados, né? Imagina, Imagina uma Mahashev e o Hanset que uma Eve, diferença de Porra, é, brincadeira, a, a primeira, eu falo isso sempre, assim, principalmente pra quem já foi no evento, já teve oportunidade de ver, principalmente mais de perto, assim, a primeira categoria que os caras começam a assustar em questão de tamanho, porte físico e tal, é meio médio. De 77 é pra cima, brother, o negócio já começa a ficar embaçado. Não, tipo assim, um peso leve, um, um peso galo, você vê assim, pô, claro, você vê que o cara é forte, não sei o quê, mas não é aquela coisa assustadora. Agora, tu vê um meio médio, assim, trincado, rapaz, dá, dá vontade de atravessar a rua. Ó, <risos> oh, oh, cara, o Carrano hoje tá demais, cara. Porra, não, cara, o Renato é que um tá com a maldade na boca meu, aí, olha. No... velho trincar na boca. Ó. Cara, ó. Cara, ele, ele veio com o um botão, o botão dele veio acionado nessa semana. Olha só. Que só uma 77. semana no Brave, hein? Maldade, <risos> é. pô, vocês estão com a maldade atrás, gente. Fica já tá fazendo frio. breakdown lá nos no, no vestiários lá do Brave. Aliás, a minha primeira história minha primeira história do, do podcast pros membros vai ser desfazer essa falácia. Vou trazer fatos aqui, mostrar e provar que essa história é a maior mentira que já foi inventada contra qualquer pessoa na história do... A sorte de vocês é que eu não consigo acionar vocês judicialmente, que senão, nesse momento, vocês estariam me devendo na casa Aham. de vocês. Mas a aspa que você mandou no WhatsApp, eu ouvi o predador do Francis, não é verdade? É <risos> verdade não é eu te eu tenho, desafio, eu salva, eu te desafio inclusive a é publicar, publica lá no, no Instagram do Sexto Round oh, aí, esse print oh, aí, olha lá, mas ele olha, vai, olha, vai, vai, vai olha, fabricar foto falsa, é, pô, é. olha, vamos olha, ver, olha bom, eu, eu tem que falar do Pantera com o Josh Emmett, né? uma atuação brilhante do Pantera, manteve a distância, chutou pra caramba, Aquele chute na linha de cintura arriou o cara, tava começou a botar cotovelada, quando foi posto para baixo, finalizou, assim. Talvez a melhor performance da carreira do Pantera que teve um terro-shot meio estranho, né? Beleza, agora, penso, vi muita gente se importando, né? Vamos falar a verdade? Será? É. Nem é é. depois, eu acho. Ou, é porque, ou é porque você não, não, não se importa tanto com essa luta? Será que não pode o vi, Eu não seu. vi repercussão, cara, eu não sei. Mas como, eu... é, que, mas como é que tem repercussão depois de Volkanovski, Mahashev e Renato, não tem como. É, difícil. Não, não é difícil. É e, a, e outra a... coisa, o próprio Pantera, na entrevista pós-luta, foi perguntado, o Pantera falou, cara, não vou falar isso agora, o campeão vai, vai fazer uma luta agora, porra, pelo legado dele. Depois é. você me pergunta, o próprio Pantera é. tava nessa vibe, porra. Não, é, assim, não tem como, cara. A ideia é de... era favorito de contra a o Volkanovski, pessoal? Porra. Vai matar. Assim, mas tem, chance tem, né? Mas é, não, não é favorito nem fudendo. Mas a ideia, cara, cada momento que eu reflito mais sobre essa luta, ela faz menos sentido. Principalmente nesse card, cara. Faz o menor sentido, bicho, tu colocar essa luta antes. Porque é justamente isso, não dá nem pra vender a unificação do cinturão depois. Porque não tem, não tem. Você não sabe. O Pantera deu uma entrevista depois sem saber se ele ia lutar com o Volkanovski duplo campeão, ou com o Volkanovski voltando é, com o rabo eu... entre as pernas, ou com o Volkanovski voltando, perdendo, mas bem, que foi o caso que aconteceu. É, é eu... impossível, não pra fazer uma promo disso, velho. Que, que Mas, ideia sabe, o que quebrou bosta. O que quebrou foi o, o, o Ita, aquele borrachinha, não, não ser materializada pra esse card, né? Putz, um essa, bem né? Perfeito, né? É, ainda essa foi essa. a cagada. Essa foi a cagada. Aí eles tiveram que botar, tiveram que pensar numa forma de botar mais uma luta, blockbuster ali pra puxar o pay-per-view. Porque... É, foi isso tivemos, mesmo, foi isso mesmo. Tivemos... Foi um filler, né? Pantera e Josh Emmett foi um é, Não, mas, a, aí, mas então, esse é o um negócio também, aí é um, um, uma opinião, tipo o caso do borrachinho do Itaker. Esse é um exemplo bom de como faltam lutas assim. Eu não tô dizendo essa por, por, porventura veio a não acontecer, ok. Mas principalmente nos PPVs, faltam lutas assim. Por quê? Porque tá, criou-se uma falsa impressão de que luta pelo cinturão é importante ou que as pessoas se importam com aquilo por qualquer motivo. Só porque tem um, um pedaço de metal enrolado numa tira de cor Ali em jogo. E esse, essa luta é a prova clara. Eu te consigo listar, assim, nessa categoria, algumas lutas que não valeriam o cinturão, que seriam mais interessantes. Pro público. Arnold Allen e Max Holler. Porra, exatamente. E, no e... Púria contra o. O Max Holler é contra qualquer um, né, cara? O Max Holler é contra bem, qualquer um ali. Tudo bem. Aí, assim, mas... ficou... eu entendo porque que eles fizeram, mas você saca como é que fica aparecendo assim? Sim. Ah, não, vou botar um cinturão aqui porque o cinturão é... chama atenção. Maluco, não é assim, cara. Tem muita gente luta de cinturão que, que o público caga. Cara, mas faz sentido você. Botar o Josh Emmett e o Rodrigues Para uma luta de cinturão No evento que vai ter o australiano o Dono do cinturão Eu não vejo outra luta Sinceramente Eu não vejo outra luta Que, que faria tanto sentido Quanto essa Na categoria do 66 O não, eu, o eu também acho vezes, que não Mas cara. faz um Faz um mas quem? Um number one contender né, cara? Mas quem? Não, pode ser entre os dois não tem problema nenhum. O negócio é que... Ah, essa... tá. O um negócio cinto, né? Você botar é, um... É, E porque ah, assim, vencer, Agora criou-se uma obrigatoriedade de fazer essa luta, e pior, não é só obrigatoriedade. É obrigatoriedade de fazer a luta e não, que, não, que não deu nem pra promover. Porque se fosse um é. caso do Volkanovski estar lá, sabe, ficou uma... O timing de tudo ficou péssimo. Porque essa luta ficou antes da outra e a gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia... Cara, é, podia... Mas, mas já pessoas da empate entre Mahashev e, é. e Volkanovski. É, que era eu uma possibilidade. Podia... É, eu, entendo seu... eu entendo o seu ponto de vista, assim, tipo... É, não precisaria ter o cinturão. Mas você colocando o cinturão, você cria já uma narrativa que, caso o Alexander tivesse vencido, dele, ele poderia pegar o um microfone e falar: ah, agora eu sou duplo campeão, mas eu vou seguindo peso leve, não sei o quê, então você já tem uma narrativa de um campeão é. interino. Você é, um perdeu no México, entendeu? Você abre um outro caminho. Então eu não vejo, não vejo, eu não, não vejo problema, sinceramente, colocarem o interino, não, até porque, mais do que o Rodrigues, o Emmett, merecia muito, cara. O cara tava numa trajetória, trabalha é, duas... Quatro seguidas, é... Não me incomoda essa solução, não. O que me incomoda é. é, tipo assim, passou batido, né? Ninguém ah, tá nem sim. aí o Pantera, é. ele vai ser menosprezado na luta com o e é um... Pô, teve uma atuação fenomenal e já tinha tido com o Max Holloway, né? Então, é, assim... Mas, vai ter... ele... mas vão vender isso no, no Embedded, vão vender isso no Countdown, vão vender, vão arrumar uma é, forma de vender. Quem entubou assim. mesmo foi o Josh Emmett, né? Que teve essa sequência toda é, fez uma luta abaixo da média, ele vinha lutar assim. Ele é um, é um sambinha numa nota só, mas apesar disso, ele não fez a melhor luta da carreira dele, tava numa noite, né? Mais ou menos, o, o Pantera muito bem, deu esse é. azar também, digamos assim, e julgou essa corrida dele assim, foi por água abaixo, né? Não, não é. virou, não deu é, em nada. É, por é, foi por água abaixo, burros, cara, cara. É o Jimmy Cruz, né? Mais um empate, aí cara? Nossa Dá, senhora, hein? esse moleque, né, cara? Cara, não cara, É o Pelé do MMA novo, né? Pô, o Pelé australiano, da estreia. É, cara, eu falei na live, né, que eu tava, o pessoal perguntou o que, que você acha, eu falei, cara, eu vou te falar a seriedade, eu acho que a, a fase ruim vai falar mais alto, e quase perdeu, né, na verdade, o empate foi meio que. até deu uma salvada. Foi salvo, ele, ele se não fosse o, o, o gongo ali, eu acho que naquele primeiro, no segundo round, sei lá, ele ia ficar, ele ia ficar, e o Manifield cansou de bater, cara. Aí ah, ele conseguiu é. se aproveitar. Agora, mostrou um coração gigante, né, o, o, o Crute, né, cara? Pô, que Pelo mulher. menos ele isso, chegou, né? Bambo, ali, sim. igual um zumbi, pô, tá de parabéns, cara, tá de parabéns. Se Mas se o, que deu bem. Tô, o que eu tô mesmo é, é eu tô, eu tô madalenizado, cara, eu tenho que dar o braço a torcer ao carrão aqui, que falava do, do, do menino e, pô, realmente. Calma, eu ia falar do buqueque antes, né, o Porra. resto do ah, O buqueque, <risos> né? Levou. Né? Eu ia fazer ah, uma não, piada arrumar um patrocínio, do O Renato tá querendo arrumar o um patrocínio do Brasil no podcast agora. Tá. É Brasil, jogou. Quem André, sabe porra. sabe, hein? <risos> Olha, André. Quem sabe sabe do que eu tô falando. Ai, eu... O... É... Eu, ia fazer... eu ia fazer uma Acho... piada do, do protetor Bucalskas dele, que quase saiu com o um soco. Não, o, eu, é o Renato já essa foi é, família, né? é. Essa é mais é família, né? é mais família. Pode fazer essa piada aí até na, na, no Disney Channel, pô. Essa sua aí, a do, a do Renato, não dá, não. Só canal com senha. <risos> é, agora é o Madalena, né, André? Tem que falar dele. Pô. Talvez o grande destaque da noite, até porque era de Puff, né? Então é aquele... Eu comparei ao Perry Pimblett lutando na Inglaterra, né? Ele É o localzão. Então o público é. tava abraçando o Jack dela, Madalena, mas público à parte, o que ele fez com o Randy Brown eu quase liguei pra polícia aqui em casa, que né? Isso. O Randy Brown caiu de fundo, presunto no chão, né? Pô, que pô, mão, pô. que mão dura, que boxe maravilhoso. Tem chance de já entrar no ranking. Pediu Vicente Luke. O Vicente Luke não é de recusar a luta. Olha, esse dela Madalena talvez seja a grande renovação até 77 Kills em 26 anos. E aí, no médio longo prazo, você é o rival do 9, pelo cinturão? Quem sabe? Nossa, cara, é. Ele, ele agora é conhecido como é, Jack de Neosoro Neo King Della Madalena, <risos> né, cara? aquele nariz ali dele, né, cara? O desvio de sépto, puta merda. Pior que aquele... Não, ele, a cara dele no normal, parece quando. Parece o. aquele maluco completamente louco lá, o Mike Perry. Mike Perry tomou a costa de alguém, quebrou o nariz, ficou com do o nariz look. igual o do Dela Madalena. Foi do, do Luke, é. Foi do Luke. Eu que narrei essa luta. Foi isso mesmo. Ficou com o nariz do, do Dela Madalena, cara. Que moleque sinistro, na né, cara? Que boxe É, e inteiro, o Dana White cara. não queria botar ele para lutar porque ele tá fazendo propaganda da Nike quando a Vena que paga, né? Pô, eu, eu, eu, <risos> atrapalhando os negócios da empresa aí, ó. O famoso ah. nariz de Nike. <risos> é. <risos> O, o maior, tivesse, ma, é. maior desvio de septo do game. É, é. Eu vi, eu vi da tua resenha que tu mandando nariz que um like, eu ri pra cacete. Essa é do Carrano, né? Eu roubei e não dou crédito. Eu, então, eu, na verdade, eu, eu, eu vou ser justo aqui também. Eu roubei de alguém. Não é que eu roubei, eu, vi, eu, eu postei alguma parada do Jack Dela Madalena quando anunciou essa luta e alguém comentou no Instagram do sexto round. E eu fui lá e fiz questão de comentar e falar: cara, essa foi uma das melhores zoeiras que eu lembro de ter visto e desde então tenho repetido publicamente, porque é sensacional. É. É, Você é. Se vê que do a do gente do só rouba é. dos outros, né? É. É. Mas, é. É. Eu não queria é. falar nada, não, mas essa. Essa história de 100% madalenizado, eu roubei de um cara que comentou na hashtag lá e eu, eu tô reproduzindo. Né? <risos> Caraca, é se, se tirar, se passar a polícia do copyright aqui, eu não estamos obrigado a cancelar o podcast. Porra. Ah, e e, e, e indica um livro chamado Roube como um Artista, muito bom, inclusive, que é exatamente sobre isso. Moleque, muito bom, cara, muito bom. Não só mão dura, mas você vê como ele caminha. Bem né Ele foi caminhando Levando o Randy para aquela mão direita dele E aí quando encostou Meu camarada Aí caixão e vela preta né? O bicho gigante Caiu já de cabeça Já em tela azul E foi bonito de ver Cara Foi bonito de ver o cara Impressionante que O hype é real né? e, o, e o hype é real né? Gente? Oh, demais. O, cara, o cara técnico tem a mão pesada Ele leva uma vantagem De encaixe muito grande Porque basicamente Ele tem Além de ter o um elemento ali Surpresa De deixar o adversário Na defensiva Ele tá sempre A um, um toque de, de mudar a luta Completamente e o Jack da Madalena você via claramente que o Randy Brown tentando achar um pouco ali a, a, a distância, tentando chegar e ele se mantinha numa distância ali é, segura, a, se aproximava e toda vez ele ia medindo um pouco melhor, na hora que conectou a primeira, maluco, mas foi a primeira que entrou, acabou. Não, não teve mais papo. E é uma, é uma puta vantagem você entrar numa luta com. Pensa, pô, é, é, o atleta, às vezes, que, pô, claro, é muito bom um cara que é de volume e tal, que bate muito. Tudo. Você curte, né? Curte, curte. Porra, mas muito pelo amor bom, de Deus. Um cara com volumão que um ah, bate volum. muito. Então você perdeu a palha no final, ele fala que bate muito. Mas que, que bate muito também no adversário, mas ele precisa. Eu tô tentando que... amadurecer, cara mas você não uh, deixa, cara. Eu não, eu, eu não, tô aqui. A... Eu tô aqui pra causar o caos, amigo. É a, a desordem. Mas o, a, é uma vantagem muito grande, principalmente numa categoria com tanta gente tão perigosa assim um, com esse toque nessa mão de marmita, esse toque da morte que tem o, o, o Jack de la Madalena, ele pode criar alternativas contra adversários que são complicadíssimos a gente tem que pensar que essa é a categoria mais povoada e, e variada do UFC, você tem adversários de todas as naturezas e é sempre bom você ter esse recurso de porra se eu te der um, um safanão aqui tu vai apagar, é uma, uma vantagem Ô, estratégica muito boa. O André é eu... Que tal o Luke arrumar uma, um outro compromisso, hein? Aqui entre a gente, ah, hein? Não, olha melhor... Só, deixa eu te falar. Se o Luke pegar... Se casarem essa luta, se mandarem o contrato pro Luke, e ele assinar, pegar essa luta contra o Jack, o Luke, a gente lembra que é um cara que tá no ranking do, do 77 quilos. Né? É o nono. O Luke, o Luke hoje é o nono. O Jack não tá nem ranqueado. Então, é uma aposta alta para ele. Mas o Luke é um cara que não recuisa a luta, não. Ele cai dentro, até porque já lutou com uma galera aqui do do top 15. A o próprio Luke... Ranger Brown, né? Exatamente. O Luke vai ter que prestar muita atenção, porque o Luke é um cara que vai pra sair na porrada. Se tomar uma bem dada vai cair. Então é um cara que vai ter que ter muita preocupação com a defesa, vai ter que ser um pouco mais pragmático, talvez jogar mais agarrado, mais preso, mais clinchado. Que não é, é a luta... característica dele. Não é. É Esse moleque é uma luta perigosa pra qualquer um da categoria. E o que me chama atenção é que ele não é, a gente vinha falando daquela questão do meio médio, que os caras começam a ficar assustadores. Cara, ele é um meio médio pequeno. Ele, tem... ele é da minha altura, ele tem 1,80m de altura. Para meio médio é pequeno. O Max Holloway, por exemplo, que é um pena grande, tem 1,80m. O Demian que é um peso, é um meio médio que nem é tão grande, tem 1,85. Então, o moleque tem 1,80, cara, e está fazendo bonito. Eu acho que isso é mais uma prova de que a gente vê, por exemplo, um, um Gilberdurinho Durinho nos 77 quilos, que também não é um cara grande, fazendo bonito, brigando no topo. Então, é um cara que, pelo visto, não corta tanto peso assim e, e, e não perde né, essa... essa grande qualidade dele, que é de nocautear. Tá bem demais, é, parabéns. E o, e o bizarro, André, que a última derrota dele em 2016, né, por finalização, foi lutando com um peso médio. Olha então, você vê que como ele tava, né, subaproveitado mesmo. É. Cara, 26 anos. É, quando, eu, eu digo assim, quando você tá nessa faixa, eu, eu disse isso pro Max Holloway quando ele tinha essa idade. É, quando você tá nessa faixa, 24, 25, 26 anos nesse nível de atuação, pode botar um, é, marca aí a agenda pra ver as lutas dele, porque assim, esse nível muito cedo é o que faz o campeão com 30, com 29, 28 o Usman era assim, o Rolo era assim, então assim é, é óbvio, ele é faixa marrom de jiu-jitsu, a gente não viu ele contra um Han Hansa, um Hakimonov, um bicho brabo desse, mas assim em que, estão pé, nessa questão, que estão nessa mesma nesse mesmo rol que você edição. falou né? Sim, e essa jovens, divisão né? essa divisão vai ficar um negócio, pô imagina, Edward, é dos Usman, Covington Kimaev, Belal Mohamed Durinho, Joff, New, Sean Brady, Vicente Luke, Hakmonov, Jack Della Madalena, pô, né? Michel Pereira. Michel Pereira, você tem um top 10, um top 15 aí que é só, é só, é só bicho bruto, brabo, né? É. é só bicho brabo, cara. E a gente tá vendo a renovação chegando, né, senhores? Que maneiro, né? É, exatamente. Pessoal, quero ler aqui uh, as opiniões dos membros do canal sobre o UFC 284, começando pelo Iago Gomes. Acho que o abraço da cobrinha vai pra todos nós. O card, no geral, que ninguém dava nada, inclusive eu, acabou não vai ter evento para assistir. O Wagner, 1600, 0, 0. vou e Volk estão em outro nível. Nenhum deles será batido em suas respectivas divisões. É... O Luiz Henrique, eu vendo a luta ao vivo, pontuei 3 a 2 Volk. Rounds 2, 3 e 5 para ele. Essa é a mesma pontuação do próprio Volkanovski, né? Felipe Dias, Nem evento foi uma obra-prima. Justifica ser o número 1 e 2, pound por, por pound. Porque é mais... Elton Moura, ver Volca vs Mahashev me fez pensar que o Charles, Charlinho tem todas as armas para vencer o pupilo do Habib em uma eventual revanche, mas antes tem que passar pelo Darius. Gabriel Signorelli, acho que o Volca vai pensar na revanche e acabará surpreendido pelo Pantera por falta de foco. Já virou, o Felipe Pereira falando, já virou o Volcão da Massa, né? caiu nas graças do público. Fabrício Souza, difícil alguém bater o slam O cara tá melhorando assustadoramente a trocação E tem tudo pra ser um dos melhores de todos os tempos Outro ângulo é, Vinícius Gabriel, anotem Pantera vai ser subestimado e vai chocar o mundo Cauê Galvancarini Volca talvez seja duplo campeão algum dia Mas vai ter que esperar algumas rodadas Mas mostrou que o Mahashev também sangra Ó, o, o Davi Piovenzan já tá falando Eu vi 4x1 Mahashev Queria muito enxergar a vitória do Volca Mas pra mim não rolou Diego Pó o jogo do Slam tá mapeado. Volca fez um trabalho para o Charlinho brilhar. É, mas são características diferentes, né? São lutadores bem diferentes. Arthur Domingos ganhou o Slam, mas meu dinheiro numa eventual revanche está no Volca capacidade de aprendizado e evolução do achaliano é absurda. Bruno Marujo, Pantera vai ser o Leon Edwards e Volca. Olha aí, o pessoal tá botando vo... fé no, no, no Pantera. Olha o vagabundo, Pedro Siqueira, cheguei a achar que era o Renato lutando, mas era outro baixinho calvo, o Volca. Olha aí, Carrano, que vagabundo, né? Nossa, mas direto na canela. Na canela do, do, do, do baixinho é difícil ainda de acertar, né? Tá muito perto Ai, do chão. Mano, eu só apanho nesse canal. Tô, tô cansando, hein? Tô cansando, hein? <risos> Amir Cardoso se desespera Alguém para o Macaxeira, pelo amor de Deus é, O Thiago Agres, Fiquei com a triste impressão de que o Charlinho Não está próximo ao nível de nenhum dos dois é, O Gui Gear 4 Idem na minha opinião, não tem peso leve para vencer o Mahashev. O Maurício Camargo tá levantando a bola que acho que o russo não consegue fazer mais do que duas lutas no peso leve. Para bater o peso está cada vez mais difícil. E agora tem a acusação do Dan Hooker, né? Vou repercutir isso na minha resenha de hoje, dizendo que ele tomou soro intravenoso. Olha a doideira aí. É, Volca campeão moral, Eduardo Alívio. Quem discordar é maluco. Porque want quero Eu quero to com Chuck. Here. meu querido Carrano, um grande abraço pra você, como será essa semana no Brave, temos aí o um abraço da cobrinha também? Renato, temos sim o um abraço da cobrinha, é, eu falei aqui, né, comentei, acho que eu comentei foi na, na live acho que foi na live sobre a edição na verdade eu vou, vou dividir o abraço da cobrinha hoje comentei sobre o Tyson Pedro, né, que é filho de um, um ex-lutador, de um promotor e tal é uma história muito maneira, a história de vida dele mas o pai, que o pai foi o primeiro sparring, né, deu um lockdown nele e tudo mais uma vez, a história é interessante, eu não disse que é a aconselhável, não agridam seus filhos, pelo amor de Deus, principalmente na fase de formação. É, mas o Tyson Pedro foi lá e perdeu pro Modestas Braf né? Não vou ficar aqui repetindo essa coisa que eu não quero monetizar o podcast por conteúdo inapropriado. Obrigado, Mas, querido. É, perdeu essa luta. Perdeu essa luta e acabou ficando, fizeram, deram uma promoção legal para ele, cara. Se ele olhasse na página do UFC, tinha coisa dele o tempo todo. E, porra, saiu com o rabinho entre as pernas. E a última, assim, acho que talvez é quem ficou ainda pior, é só porque eu tinha mencionado o Tyson Pedro na, na live, quis puxar. Mas assim, de longe, de longe, de longe, o mais cagado de pombo de todos é o, Quer dizer, o que mais caga, né? É o pombo que caga nos outros, Zubaira Turugov, né? Não bate peso. Você ah, é campeão, hein? Num Nossa. Bate peso. Aí depois é o um resultado controverso né? na luta dele. Sejamos justos. Não foi uma, uma, um daqueles julgamentos que a gente. Mas ele tá numa posição tão fodida, que faz tudo errado, não luta, e quando luta, não bate peso, que não tem nem o que. não tem nem o que reclamar. Não, não tem, tem ninguém que... com pena, né? Pô, ninguém fica com pena do cara, porque ele só faz cagada. Então fica também aqui esse. Mais até o Zubaira Turrugov, que, poxa, é, acabou de derrotado o Léo eu vou te falar, cara, dependendo Por mais que a derrota não tenha sido uma derrota clara Não sei o que, agora não tem o Habib mal, O Habib nem treinando não tá Vamos ver como é que vai ficar o lobby da galera aí Mas eu não, não duvido se o UFC for lá e podar as asinhas não, viu? É, complicado. Meu querido André, um grande abraço para você e quero saber qual é a sua agenda para essa semana, agora que você tem muitos compromissos. Cara, eu ainda, como eu falei anteriormente, eu ainda estou na ponte aérea, né? Então, sexta-feira de manhã... A minha semana é a seguinte, quarta-feira eu já começo a gravar todos os offs aqui do, do, do UFC de sábado, quarta quinta, e na sexta-feira de manhã eu embarco para São Paulo, porque agora a gente tem um programa novo na nossa grade, toda sexta-feira, chama Resenha UFC, o horário do. Oh, o nome é original. Ser, oh, super, né? É, vai ser o. Acho que uma da tarde começa o resenha. Não sei se vai ser uma ou duas, vocês vão ver nas redes sociais aí do UFC, mas acho que uma da tarde, toda sexta-feira, é um programa de uma hora, uma hora e meia, não tem muito. Tempo assim, não é? Enquanto estiver levando o papo ali, vai rolando. Sempre eu, mais um e mais um convidado, e a gente vai falar sempre do fim de semana e outros assuntos. É uma resenha, mesmo, é um bate-papo. Já teve essa semana, tá no YouTube, tá no, na plataforma no UFC Fight Pass. Aliás, para quem não assinou, assine o Fight Pass, né? Tá, tá bombando, cara, cheio de evento maneiro. Pra vocês terem uma ideia, na, só na sexta-feira, do dia 17, vai ter o Ares 12, evento de MMA, vai ter o Fury 75 e vai ter o LFA. 153, todos na sexta-feira. E você consegue assistir no multitela, se você quiser, tudo ao mesmo tempo. Loucura, né? Mas você consegue. Certificou e teve o Aldo na última sexta, né? Na última sexta teve o, o shotoboxing com o Aldo. E aí no sábado, a gente vai ter o UFC, que seria a, a Tayla, né? Contra a Erin Blanchfield. Acabou que a, a, a equipe da Tayla não conseguiu visto para viajar para os Estados Unidos, né? para Vegas, a Jéssica Andrade, a Batistaca, pegou essa luta de última hora, vai lutar na de cima, no peso mosca, então, pô, inventar com a Jéssica Andrade, vai ter, vão ter outros brasileiros, vai ter o Felipe Monstro, é, deixa eu ver, vou ter, vou, porra, vai ter o Jim Miller com o Alexander Hernandes, vai ter um monte de luta boa pra você poder, vai ter a Mayra Bueno contra a Lina Lensberg, e vê que maneiro pra você poder curtir na tela do Fight Pass, tá certo? E estamos nessa pegada aí, amigo, muito trabalho e, mas é o importante é a gente estar tá, tá na ativa e trabalhando com o que gosta o que é mais importante. Deixa eu deixar um abraço aqui? Aproveitar? Chega. Aproveitando aqui o embalo então, vou deixar um abraço pro do Pachequinho, pro KR, né? Pro Cleidson Rodrigues, que lutou bem no call show, Shannon Ross, rápido no primeiro round, moleque, pô, avassalador mandou bem demais, e o abraço da nossa audiência vai para o Alfredo de Niterói encontrou comigo com o Carlão embarcando para São Paulo na semana passada no Santos Dumont, tirou foto com a gente e tal, falou que sempre acompanha aqui o sexto round, então um abraço aí para o Alfredo flamenguista, né estava sofrendo também com o nosso Mengão, mas então fica um abraço para o então, Alfredo, um beijo para todo mundo e até semana que vem aqui no podcast e até sexta-feira no Resenha UFC no YouTube, no TikTok e no, no Fatpass. Beijo para vocês. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando sempre que vocês podem escutar também no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Ah, okay. deixa eu falar uma, só mais uma coisa. Diga. Em, bre em breve teremos. Podcast, só Merchan, hein, Carrano? Só Merchan. Em breve teremos. Em breve teremos um podcast no Fight Pass. Só falo isso. Fiquem concorrência, ligados. Concorrência André. Concorrência. Ô, tá Renato, é, quer dizer, a concorrência aqui. É. o Silvio é. Santos anuncia na Globo? Pô, é. Vou repetir, vou repetir. <risos> Fiquem ligados. Só isso que eu Pô, falo. Vou levar um rabo de arraia já já, entendeu? Daqui a pouco tá dando mais audiência que aqui. Vou perder os, os, os membros. Tô, tô, tô começando a ficar com, com, triste com a saída do André pro Fight Pass. Ou não, Vamos ver. Ou não Renato. Ou não, né? Vamos ver. Não sei. Tchau, tchau.